Fala pessoal! Fala pessoal, aqui que é falar o Mighty Games e estamos aqui de volta. Como eu disse, que íamos fazer um novo vídeo. Estamos aqui e espero que vocês gostem do vídeo. Antes disso, antes de começar a partida, vou já dizer uma coisa: a partida de hoje vai ser solo. Espero que vocês gostem. Como vocês podem ver, já tenho alguns itens. Eu já tenho alguns itens aqui, como por exemplo, a picareta do Darburger Essa picareta linda, do Darbarger. Tenho estes 4 parquedas eu, vou, eu gosto de utilizar este aqui. Tenho estes coisas aqui da fuga pois a minha skin, a minha única skin é a do Cobalt, espero que vocês gostem do vídeo. Por aqui. Bora para o vídeo. Bora para a partida. Antes de mais, vão ao canal do Tony Machete. ele é um grande amigo, amigo meu, subscrevo o canal dele e vão ver a live que ele está a fazer, mas subscrevo o canal e vão ver a live que ele está a fazer, obrigado e aproveitem o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá pessoal, já estamos aqui. Agora eu acho que vamos cair no sítio onde os prós caem. Aqui em Torres Tortas. Vou passar por c... cima. Isto meio que buguei uma personagem. Fica invisível. Mas não é hack. Não é hack. É um bug. Não é hack calma isso não é hack. Eu não utilizo hacks. Eu não gosto de utilizar hack. Isso é um bug mesmo. que acontece no jogo? Vamos cair aqui em torres tortas. e não sei se só atacar muita gente, mas nota-se que está. E espero que ele dê uma bugada, porque eu não tenho gráficos muito bons. Então, é por isso que está esta bugada que está aqui. Queria não ter que caído aqui, foi. Enfim, agora uma personagem já não está em visita. Já caímos é nos aqui ao pé de uma casinha. Deixa-me ver se está aqui ao Ok, soltei aqui uma trepa. Vou à procura de armas só, porque... Não tem nada. Olha lá um caminhão. Olha, aproveito. Chegam ao fã de Se quiserem jogar comigo, portanto, basta pesquisarem o meu nome que é Mating Games e apoiem-me na loja. A loja apoiaram criadores, escrevem Mating Games. e duas armas não muito boas, mas serve para aquilo que eu quero. Que sorte, mano! Que sorte! Isto às vezes também buga, pessoal. Mas esta foi a minha primeira partida.